Valheim pode ser um jogo um pouco difícil para aqueles que não conhecem muito sobre jogos de sobrevivência com elementos de RPG. Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês facilitarem o começo de sua gameplay. A primeira dica que eu tenho para vocês é quando vocês criarem um personagem, vocês podem criar um novo mundo para vocês. Como por exemplo, eu vou criar aqui um mundo de teste e aqui o Seed, você deixa já o padrão. E iniciar o servidor, você, a única coisa diferente que vai ter é você poder compartilhar com seus amigos a experiência de jogar juntos. Você não necessariamente precisa escolher isso aqui. E você também pode fazer o seguinte, você tem que, na verdade, você tem que colocar uma senha, quando você criar um mundo, se você for selecionar alguma dessas duas opções aqui, Valheim ele é um jogo cooperativo. O intuito dele é, o, é a parte cooperativa, não o PVP. PVP, muitas poucas pessoas jogam. O intuito de Valheim realmente é o cooperativo. Então, como exemplo, vou criar um mundo de teste para que vocês possam ver como vai funcionar sem iniciar servidor aqui da comunidade ou iniciar um servidor qualquer. Após iniciar o jogo, um dos poucos aliados que você vai ter à sua disposição é, Udin, esse corvo que vai te dar várias dicas preciosas, e essa é a primeira dica, sempre converse com Odin para ele te falar o que, que você pode fazer dentro do jogo. Valheim é um jogo focado em luta contra alguns chefes, então lembre-se, conversar com Udin vai te dar dicas valiosas de como derrotá-los para iniciar o jogo lembre-se de ativar a pedra do primeiro boss após ativá-lo vai mostrar a localização do primeiro boss essa dica também vai valer para os próximos boss só que essa pedra avermelhada não vai estar tão fácil de encontrar como o do primeiro boss os demais vão aparecer de acordo com a exploração que você fizer do jogo no início do jogo como você tem recursos muito escassos, procure sempre por galhos e pedras no chão para que você possa começar a fazer as primeiras ferramentas do jogo. Feito isso, você vai apertar a tecla Tab e um dos primeiros itens que vão estar disponíveis para você é o Machado de Pedra e o Martelo. São duas ferramentas importantíssimas para que você faça logo no começo. O machado de pedras vai servir para você cortar árvores e o martelo vai servir para que você faça novas construções, abrigos nesse primeiro começo do jogo. Palm High é um jogo que funciona nas mesmas características de Skyrim. As suas habilidades vão ser evoluindo de acordo com o seu uso. O sistema de combate é de certa forma básico. O botão direito do mouse você defende, o botão esquerdo você golpeia. E assim você vai ganhando nível em suas habilidades. O mesmo acontece se você estiver defendendo e apertar o espaço para poder fazer um rolamento e assim poder se esquivar. Mas lembre-se, para combate você tem a sua barra de estamina logo embaixo do seu jogador, uma barra amarela e que é o seguinte, se você não tiver estamina você não consegue golpear e muito menos defender, então poupe estaminas para momentos críticos de batalha e tome muito cuidado para não correr o um risco e morrer desnecessariamente. No início do jogo recomendo que você procure bastante por madeira e alimentos e pedra que vão estar no chão. Nesse início, como você ainda não dispõe de uma fogueira, procure por frutas. Os, os alimentos como carnes, eles vão estar crus, então, então não é possível que você consiga comê-los ao menos que você tenha uma fogueira. Após conseguir construir o martelo, faça logo um abrigo para que você possa passar para a primeira noite ou então você também pode procurar casas em locais descampados que aí facilita muito a sua exploração lembre-se que nesse começo de jogo a sua vida vai variar de acordo com a sua alimentação então aquela barra do lado esquerdo indicando o número 21 indica o tanto de vida que você tem ao clicar com o botão direito num alimento, ou então deixando ele em alguma hotkey, você pode se alimentar. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, um vídeo completo sobre o sistema de alimentação nesse início de jogo. Então eu indico recomendo fortemente de que vocês assistam esse vídeo para que vocês possam entender como cada status dos alimentos afetam a saúde e a estamina do seu personagem. Vários alimentos como framboesas, mirtilos e cogumelos podem ser achados no meio do mato. Então não existe uma dificuldade muito grande de você ter alimento no início do jogo. A única limitação que você vai ter é o tamanho da vida que você vai poder contar com ela. É possível no começo do jogo você golpear pequenas árvores e ter uma boa fonte de madeira nesse começo do jogo, mesmo sem fazer o machado. Após conseguir madeira suficiente para craftar o seu primeiro machado, passa e sirva também como uma fonte de arma para que você possa derrotar os seus inimigos. Não deixe de ler as pequenas runas que você for encontrando ao longo do jogo. Além dela dar muitas dicas a respeito do jogo, ela conta um pouco da história também oculta de Valheim. Leia porque pode te dar muitas fontes de conhecimento de como jogar Valheim. Os grandes perigos de Valheim é você cortar árvores para ter uma fonte de madeira. Valheim é um jogo que tem uma física muito realista, então tome muito cuidado quando estiver cortando madeira em Valheim. um tronco cair na sua cabeça, com certeza não vai ser uma morte muito agradável. Quando você estiver explorando o Valheim, não fique com sua arma equipada o tempo todo. Pressione a letra R para desequipar a arma e a letra R novamente para que você possa ter um comando rápido de equipá-la. Mas não mantenha ela equipada porque ela atrasa muito a exploração do jogo. A velocidade do personagem diminui consideravelmente quando ele está empunhando algum tipo de ferramenta ou arma. Explorar grandes descampados em Valhai normalmente vão te dar uma fonte de abrigo muito fácil. Procure por casas abandonadas e faça dali o seu primeiro abrigo. Você não precisa começar do zero, você já pode achar alguma coisa que sirva de moradia logo na primeira noite. Para que você possa construir a sua casa, lembre-se, você tem que primeiro construir uma bancada, Posicione ela e agora você já pode colocar itens de construção na sua casa. Lembrando, pessoal, se você quiser consertar a casa que você achou e ela está toda totalmente estragada, como vocês podem ver nessa barra amarela que mostra a vida das, dos componentes da casa, basta você apertar o, tar, o botão direito com o martelo selecionado. Em qualquer uma das abas, você vai selecionar essa primeira ferramenta aqui. Com o botão esquerdo, você conserta toda a casa, sendo que fazer isso tem custo zero para você. Então, não, não economize tempo antes de começar a sua moradia. Conserte a sua casa e garanta um abrigo decente para a sua primeira noite. Se você quer se desfazer de alguma parte da sua casa, basta você mirar no seu menu de construção e apertar o botão do meio do mouse. Ao mesmo tempo, toda a parte que você quer demolir é destruída e os recursos são te devolvidos de forma integral do jogo. No menu à esquerda, você pode ver que as ferramentas começam a ficar estragadas ao longo do tempo. Se você quer consertá-las, basta você vir numa bancada e consertá-las clicando neste botão de forma totalmente gratuita. Lembra, quando as ferramentas chegarem à vida zero, não é necessário que você construa uma do zero. Basta que você venha aqui numa bancada e conserte o seu item de forma totalmente grátis. Lembrando que, para que você consiga fazer isso, utilizar a sua bancada, ela tem que estar numa área coberta, normalmente uma casa. Se você quer sobreviver em Valheim, uma das coisas necessárias para o jogo é que você construa rapidamente uma fogueira. Assim você vai poder cozinhar seus alimentos e garantir uma boa fonte de calor ao longo de uma noite fria do jogo. Lembre-se que todo alimento que é uma carne você precisa cozinhá-lo para poder comer. E para isso vai ser necessário uma bancada de cozinha. Construa uma em cima de uma fogueira e faça alimentos que possam te nutrir muito mais do que poucas frutas no campo. Eu deixei aqui no, na descrição desse vídeo e no card um vídeo explicando como o, os alimentos afetam a sua vida e a sua estamina e as características de cada alimento inicial de Valheim. Lembre-se de construir uma cama em Valheim. Esse vai ser seu ponto de respawn caso você morre. E não se esqueça pessoal, sempre que você construir uma nova cama, em Vidic, aquela cama vai passar a ser o seu novo local de respaldo E você vai poder visualizar onde ela está localizada no mapa. Caso você esteja jogando o jogo de forma cooperativa, indico fortemente que você ative este botão. Desta forma, seus amigos vão poder te localizar no Esses itens logo à direita são marcadores que você pode configurar ao seu gosto. Como por exemplo, essa indicação de uma casa, você dando dois cliques no local onde você quer indicar, digite o um nome, dê enter e a sua casa estará marcada no mapa da forma que você quiser. Os de alimentos em Valheim são colmeias de abelhas. Então se você quer ter uma colmeia, basta que você construa uma bancada próximo do local onde está a casa e com o botão direito você pode ir destruindo toda a casa até que a sustentação do local onde as abelhas estão seja destruída dessa forma elas vão cair e aí é só você coletar após coletar basta você construir a sua colmeia de uma forma segura próxima da sua casa e de vez em quando você vem até aqui e coleta todo o mel que elas produzem para você é uma ótima fonte de alimentação Os materiais mais importantes no começo de Valheim são essas pedras silêncios elas ficam localizadas normalmente nas beiras da, dos rios, lagos, tudo que envolve água, você pode encontrar Silix de forma próxima. Após coletar, algumas outras ferramentas vão estar disponíveis na sua bancada. Um dos animais mais importantes no início do jogo vão ser os javalis. Além de serem uma fonte maravilhosa de comida, eles te fornecem couro. E o couro vai servir para você fazer seu primeiro arco e flecha. Sem o um arco e flecha, sua vida vai ser muito mais difícil em Valheim. Essas foram as dicas essenciais de Valheim. Se você quer ficar por dentro de novos guias e gameplays, se inscreva aqui no canal e seja bem-vindo ao mundo dos vikings.